Olá! A escravidão foi abolida do nosso país em 1888, mas existe até hoje. E quer saber mais? O trabalho escravo não é só ausência de liberdade, vai muito além disso e causa muitos prejuízos nas vítimas que são exploradas. Para falar sobre isso, nós recebemos aqui no estúdio a mestre em relações internacionais pela PUC-Rio, Heloísa Gama. Ela também participou do roteiro, pesquisa e produção do documentário Mãos à Carne. Heloísa, obrigada pela participação, bem-vinda ao nosso programa. Obrigada a vocês, prazer Olá. estar aqui. O prazer é todo nosso. Heloísa, a gente já começa com uma pergunta muito clássica, a pergunta é o que é trabalho escravo hoje em dia? Trabalho escravo é, a gente pode considerar que é uma forma viu de violação de direitos humanos, onde você coloca um trabalhador é, frequentemente em condições de vulnerabilidade socioeconômica gravíssima, onde ele é muitas vezes forçado a trabalhar é, uma jornada muito exaustiva, às vezes 14, 16 horas por dia, é, num, num trabalho muito exaustivo, corte de cana, é, é, pasto na pecuária, enfim, com condições muito degradantes, muitas vezes sem acesso à água potável, sem acesso à alimentação é, o suficiente para ele conseguir se manter sem acesso às mínimas condições é, higiênicas, como um, um banheiro adequado, um colchão para ele dormir, privação de liberdade e servidão por dívida. Essas duas categorias que são as que mais se aproximam da escravidão clássica, elas hoje em dia, elas se encontram muitas vezes com a privação de documentação, é, com a ameaça à, à saúde da, à saúde e à vida dos familiares que ficaram em outras regiões, ou até com isolamento geográfico, que é o que a gente percebe na maioria dos casos de, de, de escravidão rural, que eles, eles são encontrados em fazendas muito distantes de centros urbanos e acabam tendo sua, sua, privacidade, sua, sua liberdade privada. E, por fim, a própria servidão por dívida, que é, ainda é algo que a gente se vê com bastante frequência hoje em dia. Por exemplo, uh, quando eles são aliciados pelos gatos, que são as pessoas que recrutam os trabalhadores, uh, e esses gatos oferecem o transporte de um trabalhador de uma cidade para uma região onde ele vai trabalhar sazonalmente naquela colheita. Esse transporte não é anunciado que vai ser cobrado, mas no momento que o trabalhador chega no destino final, ele percebe que o, o gato tem uma caderneta onde ele lança todos os custos de transporte, de alimentação, de uniforme, de maquinário que ele vai usar, exatamente como você via na, na escravidão clássica. Então, assim, essas são as categorias que tipificam hoje em dia o que é trabalho escravo contemporâneo. Ele é, ele é definido pelo artigo 149 do, do Código Penal Brasileiro também pela Constituição Federal. Está presente em quais setores, áreas da nossa economia? No Brasil, o setor mais pungente, é o setor que mais, mais agrega o número de trabalhadores resgatados é a própria pecuária. É, se você olhar especificamente para a pecuária, você tem é, entre 30% a 32% de, trabalhadores, de, todos os de todos os trabalhadores resgatados. Mas se você olhar um pouquinho além, as áreas que sustentam a pecuária. Como água, carvão, é, enfim, cana, ração, etc., você tem mais de 60% de todos os trabalhadores resgatados nesse setor. É, você também encontra bastante na construção civil, mas isso é mais voltado para áreas urbanas, como grande cidade. Falando mais sobre a questão da pecuária, por que, que utiliza tanta mão de obra em específico? O documentário é parte de uma pesquisa acadêmica é, da PUC em parceria com a Universidade de Nottingham, que é uma universidade no Reino Unido. E a gente contou com diversos parceiros nessa pesquisa, né? É, teve a Business and Human Rights Resource Center, que é um centro de pesquisa em direitos humanos e negócios. A gente teve a Repórter Brasil também, que é uma ONG bastante reconhecida no cenário. E esses atores, e a própria PUC, né, Rio, e esses atores, eles conseguiram identificar que um, um dos principais fatores que colabora diretamente para a ser o setor que mais tem casos de trabalho escravo, é o isolamento geográfico. E aí, por que que o isolamento geográfico é tão relevante para essa questão? Porque quando você tem uma, você tem um, um grande comprador de carne, por exemplo, um grande frigorífico. Quando ele vai comprar, ele tem às vezes mais de 2 mil fornecedores de carne. E aí ele não só não consegue mapear, porque é distante, a compra é muito, muito rápida, como ele também não tem, não consegue controlar. É, as, as preservações dos direitos socioambientais de seus fornecedores. Então, assim, ainda que a gente tenha mecanismos para auxiliar essas grandes empresas, como a Lista Suja, que é, um, é, uma, é uma ferramenta do Ministério do Trabalho, onde você se pontua é, todos os empregadores é, envolvidos na utilização de mão de obra, que a gente até aborda um pouco no filme, apesar de você ter alguns mecanismos, você não consegue rastrear a cadeia, a cadeia inteira, porque... Por exemplo, para uma fazenda de engorda, você tem diversos outros fornecedores que o grande é, comprador não consegue alcançar nesse mapeamento. Então, é uma cadeia extremamente ramificada, ela não só é horizontal, mas ela também é vertical. Então, ela é ramificada, ela é complexa e é muito difícil de se monitorar. Então, essa pesquisa ela aponta que as principais razões... É, que, que justificam a, a pecuária ser o maior setor no Brasil com o caso de trabalho escravo, justamente por causa do isolamento geográfico e da complexidade da própria cadeia de produção. O comentário que a Heloísa Gama diz é em relação ao documentário Mãos à Carne. Heloísa, você participou do roteiro, da pesquisa, da produção, ou seja, tem muitas informações ligadas a esse setor. Que tipo de questionamentos ou discussões esse documentário ele quer provocar nas pessoas? É esse o objetivo? É... Na verdade, o objetivo do, do documentário não é só provocar, é dialogar. É, quando a gente escreveu, quando a gente é, participou da pesquisa desse artigo que eu te falei, que a gente pode até disponibilizar tá, no próprio site da, da PUC, na plataforma das publicações, mas quando a gente fez a pesquisa, a gente entendeu, e isso muito baseado na postura da Impacto, que é uma grande organização que faz essa triangulação de diálogo entre o governo e as empresas privadas, a gente percebeu que essas grandes empresas, que são as empresas exportadoras, elas são diretamente interessadas é, no cumprimento de normas socioambientais. Então, proteção de direitos trabalhistas é uma delas. Por quê? Porque para você exportar, por exemplo, para o Reino Unido, que foi o nosso parceiro na pesquisa, é, você tem que garantir que, por exemplo, seus fornecedores diretos não não usem mão de obra escrava. Então, eles, é, eles acabaram dispendendo de muito recurso para poder é, garantir toda uma rede de produção que fosse minimamente consciente dessas questões socioambientais para poder cumprir é, algumas normas. E aí, nesse processo é, de identificar que essas grandes empresas elas têm interesse direto é, em fortalecer instrumentos de, de monitoramento e de combate ao trabalho escravo, porque é interessante para eles exportarem, a gente percebeu a importância da gente dialogar com empresas médias e pequenas. Pequenos empregadores, pequenos empregadores e, pequeno, e médias empresas. Por quê? Porque sem o, apoio a essas, sem o apoio dessas empresas, a gente não consegue estabelecer uma política pública é, de eficácia e de qualidade. Então, o que a gente observa muito no cenário internacional é que as grandes empresas, as, as grandes organizações, os grandes conglomerados de empresa eles têm é, praticado cada vez mais uma estratégia de pressão é, para governo e de governo, né, uma estratégia que vai e que volta, para que ele se alinhe só um só instrumento de, de proteção a algumas normas socioambientais. Então, para além da gente conversar com a população geral e assim, explicar de forma bem, bem simples o que, que é o trabalho escravo, de que forma ele se dá, como que foi a construção da política pública, então assim, o, o documentário ele começa a observar a questão do trabalho escravo no Brasil desde 1995, 1995, que foi quando... É, o Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente da república, ele pela primeira vez é, assumiu publicamente que existia trabalho escravo no Brasil, porque até então se negava. Então é um desdobramento de algumas questões que aconteceram em âmbito internacional, que que, que forçaram, né? não que forçaram, mas que impulsionaram que o governo brasileiro é, assumisse essa postura. E aí, de 95 para cá, a gente tem uma série de políticas e de construção de políticas que acabam gerando um cenário é, que hoje em dia fortalece empresas para que elas pressionem o próprio governo, para que eles continuem nesse processo de, de, de criação de política pública. Então assim, para além da gente conversar com essas empresas e demonstrar a necessidade deles também participarem desse movimento, a gente conversa com a população geral também, porque parece que não, mas o boicote a é uma empresa, por exemplo, que está que na lista suja, é... É relevante. Se você, claro, uma pessoa não faz a diferença, mas se você tem uma comunidade inteira fazendo uma estratégia de pressão para que determinada empresa, determinado setor, sejam mais conscientes nas suas decisões, na sua tomada de decisão e nas suas políticas de trabalho, a gente consegue atingir é, níveis muito maiores de proteção e direito, ao direito dos trabalhadores. De forma resumida, os pontos principais que o documentário apresenta, quais são? A gente traz a construção histórica da política pública de combate ao trabalho escravo no Brasil, é, passando por todos os governos de 95 para cá. É, a gente faz uma triangulação de debates entre todos os atores que se envolveram na, na pesquisa, então a gente tem organizações da sociedade civil, a gente tem organizações governamentais e a gente tem é, organizações de empresas privadas, né, um conglomerado de, de empresários, conversando e debatendo é, de que forma eles juntos podem colaborar para o fortalecimento das estratégias de combate ao trabalho escravo. E, além disso, a gente termina o documentário com uma série de reflexões de como é que a gente pode fazer para melhorar. O que, que a gente pode fazer para melhorar? De que forma é, a gente, enquanto academia, né, porque é um documentário é, que é um fruto de um artigo, então de que forma a gente, enquanto universidade, pode colaborar para esse engajamento social também? Então é, é, um, é um apanhado histórico, é, junto de um debate dos atos, dos principais atores envolvidos no combate e com algumas reflexões é, posteriores sobre o que a gente aprendeu nesse processo todo. Como ter acesso ao documentário a essas informações? A gente ainda está fazendo algumas exibições é, em salas, em cineclubes. Então até dezembro a gente tem algumas exibições marcadas é, no Rio de Janeiro é, como cidade no próprio Rio de Janeiro, a cidade do Duque de Caxias e Petrópolis, e também em São Paulo, capital. São Paulo, capital, em novembro, em novembro e Rio de Janeiro é de lá para frente. E a partir de dezembro de 2019, a gente vai publicizar esse documentário no próprio site da PUC. Eu posso deixar disponível aqui o a plataforma socioambiental que a gente está criando Sobre trabalho escravo em cadeias de produção global, onde a gente vai disponibilizar não só o artigo em questão, como o documentário. Logo logo a gente vai disponibilizar em todas as redes, é só procurar na internet, que a partir de dezembro a gente vai, con vai conseguir colocar isso ou no Vimeo ou no YouTube. Para a gente encerrar em uma frase, como o objetivo do, do documentário é justamente mostrar isso, mas qual o caminho ou a solução para o fim da escravidão? Educação cidadã. Criar educação, criar saber, criar diálogo e, e fomentar redes locais de combate. Hoje nós conversamos com a Heloísa Gama, ela que é mestre em relações internacionais pela PUC do Rio. Heloísa, obrigada pela obrigada participação. Obrigada a você, foi um prazer. Prazer é todo nosso, muito obrigada. Chegamos ao fim de mais um Trabalho em Revista. Lembrando que você pode rever este programa quando quiser. Acesse a página do TRT no YouTube, o endereço vai aparecer aí na sua tela.